do Aço, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão a ver, hoje temos aqui um monstro, um monstro das estradas, um estradista puro, que é o GLS 53 AMG. Pois bem, se eu vou sair da minha zona de conforto a andar nisto, isto vai ter que sair da zona de conforto para andar nisto. Estamos numa bela serra e vamos ensaiar o Um monstro. Mercedes, estou-me a divertir! Pode repetir. Não vale a pena, estou mesmo a divertir-me! Desculpe, mas no momento não posso ajudar com isso. Não precisas de ajudar, Mercedes. Eu estava -me sozinho.